No Mãos à Obra de hoje, vamos resolver um problema muito recorrente em vários jardins, que é a falta de privacidade. Por exemplo, temos aqui o caso desta candidata que não tem privacidade nenhuma para a casa do lado, porque temos estes muros muito baixos, normalmente com estas chapas onduladas, e a pessoa quer utilizar o espaço e não consegue. Aqui, com mais uma agravante, que era esta zona de cima não era aproveitada antes e, neste momento, a candidata vai poder usufruir disso. Precisamos aqui de algo que nos resolva o problema. Fui ao Rua Roi Merlin e trouxe uma treliça, tem imensas treliças com imensos modelos e variedades diferentes, aquilo é um mundo. Mas eu trouxe esta, que é a savana, e vou colocar ao longo deste muro, para fazer assim esta altura, ao longo deste muro, um, a, to a, to a toda a altura, desde o início da porta até aqui, e vai-nos aumentar bastante a nossa privacidade. Para isso eu preciso, claro, <risos> do Sr. Carlos, que é o meu mestre de obra, não é? Eu digo que quero pô-las. E agora o Sr. Carlos Sim. vai explicar como é que eu vou pô-las. Sim, mas uh, uh, a colocação das, de, de, destas esterliças é muito simples. Nós temos de ter uma base sustentável, neste caso temos, que é o um muro. E é, é só encostá-las, fazer uns furos, umas buchas, parafusos e se for necessário, na parte de cima também aplicamos um parafuso. Pois é sempre. Esse é para andar. Quando são vãos muito grandes, ainda costumam pôr aqueles parafusos que eu vejo, a unir um entre umas e outras, não é? Mas pelo pela seu sorriso e pela sua maneira de dizer as coisas, eu acho que ainda vai haver mais qualquer coisa nisso. Claro, depois de termos as treliças postas, eu vou querer pintá-las de água, como tudo o resto, não é? E depois de pintar a treliça, eu vou querer decorar a treliça, porque agora temos uma parede atrás, Portanto, ainda vou querer fazer aqui mais uma brincadeira para fazer um momento de decoração. Pronto. Há sempre um depois. Primeiro preocupe-se com a colocação, que eu depois vou brincar à vontade com a decoração. Vamos a isso? Vamos a isso. Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, uma dica lá para casa. Esta madeira é macia de pinho e é fina. Quando normalmente se faz enchendo furos, o que nós fazemos é furamos com uma broca de madeira, marcamos, furamos com a torna, metemos a bucha e metemos o um parafuso. Aqui não, aqui pode-se fazer diretamente com uma broca de diamante: fura-se a madeira, fura-se o suporte, neste caso é de é cholo, meter a bucha, meter o parafuso e apertar, e está feito. dar vamos.